A vida é feita de histórias. Vou contar sobre a semente e o sonho. O agricultor, antes mesmo do plantio, ou antes, o plantio, nasce de uma ideia. O agricultor olha para o mercado, e no mercado livre, livre mercado, e o nome disso é capitalismo, os preços informam com qualidade o tempo todo o que é que está faltando no mercado. O feijão está com um preço muito mais alto do que a média do, do preço que ele tem. Isso sinaliza para o produtor, está faltando feijão no mercado, vou plantar feijão. Esse tipo de cálculo econômico é impossível numa economia centralizada e numa economia com altas intervenções, porque aí os preços se desarranjam e não dão um sinal adequado. E aí aumenta a probabilidade ou a possibilidade do cometimento de erros. Mas num livre mercado, o preço informa tem pouco feijão, está faltando feijão ou vai faltar mais feijão. E o produtor olha para aquilo, ele já tem a ideia da produção, mas ele não sabe o que. Ele olha para o mercado, Vou produzir feijão. Começa com a ideia. A história está chegando até você? Então para um pouquinho. Dá um joinha, um like, um gostei aí no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E principalmente, compartilha com os teus amigos. Porque essas histórias precisam correr o mundo. Vai? Clica aí. A partir daí, o agricultor vai se planejar. Vai adquirir as sementes, vai preparar o solo e vai fazer uma coisa importantíssima, que é acoplar o tempo disso tudo com o tempo da natureza. Porque ele sabe que não adianta plantar na seca. A não ser que tenha um punhado de insumos, né? irrigação e tudo mais. Mas a terra precisa estar com uma umidade adequada para que a semente lançada possa crescer. E o agricultor sabe então que ele precisa esperar chegar a época das águas. Quando chega a época das águas, ele já está com a semente e já está com o solo preparado. E ele planta. Mas no que ele planta, ele sabe também que a semente não vai emergir no outro dia. Que é preciso de um tempo para que essa semente brote. E em brotando, ele precisa cuidar dessa semente. E tudo correndo bem, aquele acoplamento com a natureza que ele vai conhecendo, que ele vai desenvolvendo, essa arte que ele vai desenvolvendo. A planta cresce, produz as vagens, produz o feijão, acontece a colheita e o feijão é levado para o mercado. Tá, mas e, e o sonho? O, o que tem a semente a ver com o sonho? Eu já conto, mas para um pouquinho, dá um, um joinha, um like, um gostei. Clica aí no canal, se inscreve e compartilha com os amigos. Chama os amigos para ver essa história. E vai pensando também, você também tem uma história para contar. Mas vamos voltar à semente e ao sonho. O mesmo processo se dá com um sonho. A realidade começa com um sonho, com uma ideia. Começa no mental, então a gente tem um sonho, a gente olha para o mercado, olha para as condições, as pessoas vão querer comprar isso, isso é viável, isso está no tempo da natureza, o mercado está preparado para isso que eu estou inventando, que eu estou inovando, que eu estou querendo produzir? Se tiver tudo correto, você planeja a ideia e observa o mercado o melhor tempo de lançar a sua ideia ou o seu produto, ou de construir a sua casa, ou de manifestar o sonho, mas tudo começa com a ideia e aí vem o querer, o tempo necessário para amadurecer aquele projeto, para você saber como é que vai fazer. E aí a leitura de, de mercado, se está tudo adequado, aquele acoplamento entre a ideia e a necessidade dessa ideia. E chega o momento que você começa a construir sua casa. Ou começa a planejar, a, a, a, a dar forma ao seu livro. Ou a fazer alguma coisa que estava na sua ideia. Começa a manifestar o sonho. Ora, você tem que saber que na hora que você plantou esse sonho, ele precisa de um tempo para poder emergir, começar a crescer e precisa de cuidado a partir daí. Não dá para querer avançar nas coisas, porque as coisas têm o seu tempo. Pode chamar o tempo de Deus, pode chamar o tempo da natureza, pode chamar o que for. As coisas têm o seu tempo. A casa é construída tijolo a tijolo. Você tem um tempo entre a ideia e a construção. Mas chega um momento em que está tudo pronto. A sua ideia toma forma, chega ao mercado ou a sua casa é construída e aí aquele sonho se manifesta. Aprender com a agricultura é aprender sobre manifestação de sonhos observar a natureza e o tempo que as coisas têm é uma maneira de você manifestar os seus sonhos também. Faz sentido? Se para você faz sentido, me conta, qual é o teu sonho? Qual é a tua ideia? O que é que você quer trazer para o mercado? O que é que você quer inovar? Se puder, ajudo. Conta aí na... Nos comentários, quais são os seus sonhos, ou qual é o seu sonho. Forte abraço e até a próxima!